e minhas amigas do Matemática Pop. Aqui é o professor Rodrigo e nós vamos falar hoje sobre funções ou vamos começar a falar sobre funções. Esse é, é um dos conceitos mais amplos, complexos e importantes da matemática. Então, por isso, vamos abordar de forma gradativa em vários vídeos. Já tinha feito um pré falando sobre o plano cartesiano, pares ordenados, que nós íamos usar daqui para frente. Então, quer começar a aprender sobre funções, fica comigo e vamos lá. Bom, uh, a gente trabalha com função todo momento, uh, em várias, várias situações do nosso dia-a-dia. -dia. Nós usamos isso, não necessariamente usamos a função, mas ela está presente em Muitas situações, quero só abordar de forma intuitiva então, o que é função Através de uma situação um problema aqui e depois a gente chega na noção teórica do que é Para definir o que é função, tá? Vamos lá, numa rodovia um carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora Veja a tabela que relaciona o tempo t em horas e distância d em quilômetros Vai olhar de cara, mas isso não é matemática, isso é física, pessoal. Sim, é física, mas também é matemática. E na física, nas fórmulas que se usa, vocês vão ver que a gente usa, que na física, todas essas relações, praticamente tudo tem a noção de função. Então, vamos lá. Então, se um carro tá andando de velocidade constante, isso na prática, isso, Acontece, mas a gente consegue aproximar Então supondo que ele estivesse a 90 km por hora Sem oscilação tá? Então significa o que? Que em uma hora Ele anda Ou a cada uma hora ele anda 90 km Então podemos intuir também Que então, em meia hora Ele vai andar 45 km Uma hora e meia 135 km ou, ou seja, a cada meia hora Ele pode andar 45 km quilômetros, assim posso ir somando ou a cada hora 90 minutos então 2 horas 180 3 horas 270 4 horas 360 e aqui, olha que interessante em T horas bom, então se em cada hora ele anda a 90 então eu posso multiplicar fazer N vezes ou 90 vezes T vezes 2 dá 180, vezes 3 dá 270, vezes 4 dá 360, vezes t, tempo, eu multiplico por t. Eu consegui generalizar, vocês entenderam? Eu consegui generalizar a situação, que eu tenho a distância percorrida em função do tempo, sabendo essa velocidade média, e aqui já começa a entrar a questão da função. Eu consigo transformar isso numa fórmula. Eu matematizo essa situação. Tá? Então, nós podemos escrever muito bem como a distância percorrida como sendo 90 vezes o tempo. Ou seja, escrevendo como uma formulazinha, a distância é igual a 90t. A partir disso, eu consigo saber a distância pegando apenas o tempo, ah, mas em 10 horas. Ah, 900. Basta fazer. B, o D vai ser, a minha distância percorrida vai ser 90 vezes 10, 900, por exemplo, 900 km Ah, mais tempo, em 15 horas, então 90 vezes 15 e assim por diante Então aí está uma função bem interessante da... Uh, Dessa, de uma aplicação de função Mas afinal, o que é função, tá? Eu vi na prática, mas como é que eu vou conseguir enxergar isso em outras situações? A função é uma relação É uma relação entre dois conjuntos Aí agora trazendo então a definição a partir da... Por meio de conjuntos Analisem o seguinte, então Eu deixei um destaque aqui Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra, é uma regra que indica como associar cada elemento de A ou, ou cada elemento X pertencente a esse conjunto A a um único elemento Y pertencente ao conjunto B. Então veja que eu preciso de uma regra, de uma regra, de uma lei e diga como que eu associo Cada elemento de A ao elemento de B Então, usando A gente vai usar As seguintes notações Eu posso escrever assim F, a função F De A em B Ou, assim, o Fzinho em cima da seta a Função F de A em B Lemos, F é uma função De A em B A função F, ela transforma Veja que ela transforma o elemento x de A em y de B. Escrevemos assim, então que y igual a f de x. A... Cada função matemática ela vai ter uma regra, uma lei que ao substituir esse, essa variável x, ela corresponde a um único elemento em uh, em B. Cada elemento vai transformar num elemento y em B. Tá? Vamos para uma prática, para um exemplo aqui. Dados, o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, B, menos 1, 0, 1, 3 e 4, e a correspondência, essa é a MEG, tá? Entre A e B, dada por Y igual a X ao quadrado, escrevi separadinho aqui, Y igual a X ao o que, que é isso? Isso aqui é a lei. É a regra que estabelece a ligação de A em B Com X pertencendo a A e Y pertencendo a B Faça um diagrama em, e diga se F é uma função de A em B Então eu vou fazer um conjunto com os elementos Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 aqui um balãozinho, Esse é meu conjunto A e vou escrever os elementos aqui, menos 1, zero, um, três e 4 E vamos estabelecer essa correspondência. Então, ou seja, eu vou ligar, aqui o conjunto B. Esses elementos aqui são os elementos Y, esse aqui são os elementos X de A. Então, se a lei que... Faz a ligação, ela diz que o elemento y é igual a x ao quadrado Então se eu pegar o menos 2, que equivale a x E elevar ao quadrado, ele vai dar um numerozinho Que eu tenho que encontrar correspondência neste outro Então fazendo aqui A gente costuma, usualmente, fazer uma tabelinha Essa minha particularmente está bem torta tá. ah... E aqui vamos colocar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos ver quais que eles, são as correspondências deles em y. Então, se eu tenho que fazer o x ao quadrado, então menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Menos 2 vezes menos 2, 4, positivo. Menos 1 um ao quadrado é 1. Um. 0 ao quadrado é 0. 1 um ao quadrado é 1 um, e 2 ao quadrado 4 olha o que, que acontece uh, então o menos 2 é transformado em 4 então eu vou conectar o menos 2 ao 4 o menos 1 um, a 1 um. o 0 a 0 o menos 1 um, conecto ao 1 um. E o 2 está ligado ao 4 Então vejo que eu tenho uma correspondência Para cada elemento Cada um desses eu tenho uma única correspondência Aqui no conjunto B tá? Então isto é uma função E vejo que essas ligações ah, Acabam gerando pares ordenados aqui, Que a gente viu na aula passada Por exemplo, menos 2 está ligado ao 4 o menos 1 ao 1 o 0 ao 0 o 1 ao 1 e o 2 ao 4 eu tenho 5 pares ordenados então um par para cada elemento ele vai ter uma correspondência então se não tivesse uma correspondência em em B, eu não formaria um par ordenado, isso automaticamente não seria uma função, tá? Então, uh, seguindo, vamos aqui para uma outra noção, domínio, contradomínio e conjunto imagem, são elementos bem importantes na função e a gente tem que saber reconhecê-los, cada um deles. Aqui eu tenho uma representação de uma função f de A em B, vejo que 0 zero corresponde ao 0 1 um ao 2, o 2 ao 4, 3 ao 6, aqui a lei que transforma A em B, ou x, que transforma então o um x em y, ele associa cada, o dobro de cada elemento B, de A em B. Ou seja, o dobro de 0 é 0, o dobro de 1 um é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Tá? Todos os elementos têm ligação lá em B. Essa é a regra, a lei da função 2 uh, vezes x. E, e quem é domínio, contradomínio e imagem? O domínio sempre são os meus, é o meu conjunto A, o conjunto domínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto A. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, tá? Todos os elementos do conjunto B, o meu contradomínio. E a imagem, ela vai ter um uh, fator bem importante aqui, a imagem são exatamente... são apenas... apenas os elementos que têm correspondência em B, ou seja, de A em B. 0, 2, 4 e 6. errado 0, 2, 4 e seis. São apenas esses elementos O contradomínio tem um, o 3 e 5 Agora, esses 1, 3 e 5 não são imagem Porque eles não têm correspondência em A Eu associo muito o, A imagem é como, é como um espelho A gente se olha no espelho aquilo, O espelho todo é o contradomínio Aquilo que a gente apenas está enxergando ali O que está refletindo de mim, que seria o domínio, é justamente a minha imagem. São apenas as correspondências, tá? Então, domínio, conjunto A. Contra domínio, é o conjunto B. E a imagem, então, são apenas as correspondências. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Na sequência, eu vou preparar mais algumas aulas ainda a respeito disso. A gente está recém começando a noção de função, tá? Falou, acompanhem. Até mais!